Olá, gente, meus amigos queridos do canal, já conhece esses dois aqui, é o Josué, você já conhece, e essa, esse menino aqui que a gente quer um bem muito grande nele, que daqui a pouco vai dar um sorrisão todo bonito, todo contente. Qual o seu nome mesmo, moço? Ariel. Ariel. Tudo bom, Ariel? Você gosta de ganhar presente, Ariel? Sim. Gosta? Verdade? Uma, uma, uma inchada com cabo e uma lima, você quer? Para capinar? Mas pra capinar tudo se mata ali, ó. ó. Tem problema não? Não. Verdade? É, por que eu até consegui fazer um buraco pra fazer uma horta. Você vai fazer uma horta também? Uh -huh. Eu fazer um buraco. Você conseguiu fazer, um fazer um buraco pra fazer uma horta? Sim. Ah, mas quem faz buraco pra fazer horta né? é Tatu? Tatu que faz buraco? Aham, uh -huh, mas tá prontinha já. Tá prontinha já? Eliane, é. <risos> me fala uma coisa. E a bateria? A bateria tá lá em casa. Mas você tá tocando? Não. Por quê? Porque não. Você tá morando onde agora? Na casa nova. Mas qual que é a casa nova? Lá em cima, fala pra ele. Ali, aquela casa ali. Olha lá a casa nova do Ariel, <risos> gente. Olha lá. Olha a casa velha. A lá a casa nova do Ariel. Olha que chique. Ficou bonito essa Hã? casa, hein? É. Você gostou? Gostei. Que bom, né, Ariel? Ficou bom. Ficou bom? Porque eu pus que... Te... Depois que te... não demorou pra fazer a casa, eu ajudei. O quê? Eu ajudei. Ajudou a fazer o que lá? Ué, catar cimento. O que mais? Só. Mas só catar cimento você já ajudou? Uhum. E o tijolo? Você não ajudou? Ah. De tijolo. Eu ajudei de tijolo de fogão. Você levou tijolo pra fazer ah. fogão? Levei. Fez fogão a lenha? Aham, uhum, mas ainda não terminou. Não terminou. Não. Eliel, quem tá morando ali embaixo? Quem Eu tá morando reba. ali embaixo? Olha lá, olha lá. A mamãe dela estender roupa. Olha lá. Ô, oh, moça bonita, onde você vai? Onde você vai, minha princesa? Tá ajudando a mamãe a estender roupa. Tá ajudando a mamãe a estender roupa, é? Gente, olha para vocês verem. Que gracinha. Pegou as roupinhas lá, vai ajudar a mamãe a estender roupa. Tá vendo que tá com peça de roupa na mão? A mãe dela tá lá, olha a mãe dela lá, ó, faz estender roupa, ó. Aproveitando, aproveitando que esses dias não choveu, esses dois dias não choveu, o pessoal tá lavando a roupa. Olha lá quem tá lá embaixo, ó. Olha lá o pai, o pai da criança lá, Pequeno, grande pai. Olha lá. É, Pequeno, grande pai. Mudou pra casinha dele, gente, a casinha dele ficou pronta esses tempos atrás. A minha também ficou pronta. A Adelial ficou pronta também. Ó, mãe, é bonita. Ô, mãe, é bonita. Oh, Vou descer aí, vem sua casa. Olha lá, gente, que coisa mais linda, ó. Vai lá, bem, pode descer. Só vou cumprimentar a Sandra, que eu já vou aí. Vamos, vamos lá, que eu vou cumprimentar a Sandra. Eu e Madalena chegando na casa do nosso amigo Adélio. Oi! É, Adélia, é isso aí, ó. É isso aí, cara. A ah, quem tá aqui, ó. Sim, tá Tamires. É isso, é. Olha que coisa mais fofa que do mundo, ó. É não andar, Cícero? Um, olha só. Olha. Ali, ó. Vai pra câmera ali, ó. Ah, Tamires. Tudo bom, Tamires? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Não tudo bom, Sandra? Como é que você tá? tá, tá. Vai, tá, tá. Então tá bom. Isso é linda? Vem, ó. Lembra da plantinha que você deu pra Madalena? você ver que coisa mais linda que tava tá em casa. Aqui é, é, é. Você deu só um bubo, não foi? Aquela lá atrás. É, aqui, ó. Dá uma olhada só. Nossa, mas Se deixar, vai? a madruga aí dormindo, ó. Sim, sim, sim, sim, sim. Aí, ó. E o cereal? Mais Mais um pode ali, ó. pode Ele quer frio. Que vai trabalhar agora. Vai fazer o que aí, Ariel? Cortar aqui, eu vou fazer uma horta. Vai, vai cortar Corta pra poder fazer uma horta? Agora, a horta tá pronta e eu vou fazer o cercado. Ah, você vai fazer o cercado. Mas por que fazer o cercado? O que acontece? Olha aí, o cano-paguá, o pau-papô. Ó, oh, o cano-paguá, entendeu? Bem rapidinho ele falou. O cano-paguá e o pau-papô. É. Esse aqui é o pau-papô. É, você é campeão, hein? Você é campeão, hein? E a hora também, vai sair? Deixa eu lá ver como é que tá lá dentro. Olha o aumento que eles fizeram aqui, gente. Olha o aumento que eles fizeram aqui, ó. Olha isso, ó. Gente do céu Olha o fogãozinho aqui sim. Ah, o fogão é o mesmo? É o mesmo Só que mexeu aqui na parede ah, é. Não parece, parece que é o mesmo É, eu achei que era outro Não parece, gente Ah, aqui era a parede antiga, né? É Ah, daqui a pouco cheio de água já Daqui a pouco é um fogão desse também Olha, simples, gente Simples Olha lá, o que, que tem lá as e é do jeito que a gente gosta É o que eu falo, não precisa de muito pra ser feliz não E o marido dela é caprichoso Fez um... Ah, madrana, a janela Vai lá, fecha pra mim a É muito chique, gente Dá uma olhada só Olha Dá uma olhada só Vai Olha lá, ó Tramela, a tramela Quem não conhece tramela, aquilo ali é uma tramela Tramelada Solta aí, aí ó. Nossa, é bom pra fazer exercício na barriga, viu? É! Cuidado na hora que você vai soltar ela agora. É, deixa eu ver aqui. Pronto. Oi, Ana Ana! Oi, Ana Dá Tem um cabecinho aí? Tá vendo? Aqui é o outro. Tem um cabecinho pra nós. Brunhinha, brunhinha! Sandrinha vai fazer brunhinha pra nós. Eu vou brincar Demorei, é bom pra dar saudade. <risos> Falou certo. Nossa, parabéns. Ficou bom, rapaz. Olha o tamanho dessa cozinha. Não terminei ainda não. não. não mas ah, mas você chega lá, ué. Você chega lá. É um real cezinho. Fezinho. Ah. Tá falando grata, mas demorei por, tá? Imagina. Ah, demorou bem, dois real, dias, real. três dias. Um oh. <risos> sábado? Não. É da cantina. É, mas ele ergueu ali, virou uma cantina mesmo. Só botar um pau embaixo. Aí o balcão tá pronto. E essa moça linda aqui, ó. Eu sei que você é inteligente. Nós não trouxemos as fotos que, que nós fizemos, porque essa Covid-19 tá estragando, é tudo. Eu precisava trazer as fotos. Aí tem que ligar a, a, a fotótica fechou na cidade nossa, que a gente trabalhava, fechou. Agora tem que esperar passar, pra ver como é que vai ser, para não poder mandar. Tem que ligar, tá aí, olha, virou uma complicação. Ele é Virou uma complicação. Aí assim que estiver pronto, nós vamos preparar para trazer. Não, dá certo. Mas era uma belezinha, rapidinho. Olha o tamanho da criança. Sim, mas ele tá enorme. Tá grandão, bonito, ó. Ela falou que nem nem sabia, ela Ficar aqui numa fazenda, olha. Mas também, ó, ó, ó. Olha aqui o espaçante. gente. Tem aqui, né? Não é não? Era pequenininho, olha o tamanho ficou sabe ele quis fazer a. É Não, <risos> não é? Opa! <risos> O não, tá não. Não, tá não Dá tempo. É. Dá. Dá tempo. É, ela Vem cá, Gabi. Cícero está indo ali no carro é, buscar o... as coisinhas das crianças. Olha o cabelinho dela. Que linda. Essa beleza, sogra. Abre outro, viu? Ah, hoje não é vai dar uma prenda, né? o trem. Tamanho curto aqui. Mãe. Porque Você tava andando de cavalo e ela tava fotografando você. Não você não é? tava móvel? É é o... Ela tá tão tá linda. É? Vai partir? Será? Bem. Mas eu corto indo seu. Meu Deus, tinha nem bem, A Jani. Não comprei, pô, prega. Vou pegar. velho. Posso pô pregar esse meu cortando do pacote? Alô. Tudo bom? Ah, Mostra pra mim aqui, mamãe. Vem cá. Gente, ó. Olha o brinquedinho dela. Quer ver, ó? Ela tava com isso aqui dentro, ó. Isso aqui, cadê mais? Isso aqui. aí, Cícero. Ela tava brincando com isso daqui, não foi bem? Você viu, né, Caí? Foi, ela fez com isso daí ela na mão. Ela tirou isso aqui na mão. Pega pra ela, Cícero. Ó. É seu? É dela. É. Ó, agora vocês vão ver que bênção. Dona Maria de Lourdes. Graças a Deus, primeiramente, a senhora e a sua equipe. Deus tá vendo abençoe. isso aqui, dona Maria de Lourdes, ó, tá vendo isso aqui, ó? Você vai ver agora, daqui a pouco, a alegria que vai acontecer. Olha a humildade dessa criança, gente, olha a docilidade. Vamos imaginar daqui a pouco, vamos ver daqui a pouco a é alegria. É cheio bem, é? Ah, um não é pesada não, tá? Ai, que ela é tão delicada. É. Ai, é muito! Deixa eu Tudo ir ali. Tudo bem ali, vamos ver! Ai, que beleza! Aí, dona Maria de Lourdes, as três caixas. É. ó. Outra é, é, é. E a outra, vai é. tá vindo por cima é. aí. Na, vai levar lá dentro para abrir porque a gente não sabe o que, é que tem né, dona Maria de Lourdes. Exatamente. Não sabe, então aí chega lá, como tem quatro crianças, vai dividir os brinquedos. Vamos lá. Ai que emoção, vai passando. Ainda é tá na mão, vai passando. Ó, ó. Aí Nossa. é, lógico, não, não tá nem a calça comprida ainda, né? <risos> tá certo. Olha, dona Maria de Lourdes. Nós vamos agora então chegando ali para dentro. Vamos abrir e aqui pra ver o que é essa criança. Até eu tô curiosa. Aí aqui eu tô curiosa. O <risos> pra... que será? Não, ela não tá chorando. Ela tá chorando porque eu saí de lá. Aí, tchau. Bom pessoal, então agora vocês fiquem à vontade. Comece a abrir. Ela disse o seguinte, Madalena até já falou. O que ela enviou aqui são para as crianças. Aí vocês é que vão fazer, ah, vão abrir. Pega uma faca que é melhor. Não tá marcado o nome, não. Quer que eu ajude aqui? Pega uma faca e vai abrindo, né? É, porque eu... Ó, vamos dar o que aqui. O que será, hein? que será? Que será? Surpresa! É! Mostra. Nós temos uma expectativa. Olha a galera aqui, ó a galera aqui, ó. Oi, ah, galera, aqui, ó. Bem, eu oh. <risos> Isso aqui é o recebidos, recebidos da Dona Maria de Lourdes e da equipe dela, Santo André, para a família do Adélio, para Tamires, para o Eriel. Pai Yasmin, ajuda, Eriel, ajuda, ajuda, rapaz! Força! Aqui, Eriel, rasga assim, ó. Yasmin, você aqui, ó. Deixa eu abrir pra você, hein, Yasmin? É, a só que vai ver não é assim, a mão, na hora de vai aqui a gente deixa assim, ó. Já... É. Ah, é. é, é tá, pode vir pra cá, até pra eu, pra eu tô curioso, não é só você não, vem pra cá. Aqui na caixa tem friteriel. Tá ter uma ter ter uma ali na caixa? Tá? Então é bem provável que seja dele. Ai meu, Deus eu friteriel ganhando um presente. Eu vou levar Vem é. lá. De novo. Leva, leva lá. Essas mercadorias já viajaram 600 km, viu? Porque eu fiz um caminho bem longo pra chegar aqui. Fui vi, foi visitar filhas, fui visitar amigos, pra depois vir pra cá. Vai abrir primeiro as caixas, Mané. Ah, cara, cuidado com ela. Chega mais, José. Vem pra cá, vamos vamos, vamos, vamos, vamos, vamos fazer uma festa aqui agora. Olha ele. Olha Olha, olha. Tá machado de tem a do Ariel. Abre! Jusa, mamãe! É o aí. É, Eita que força. Ó, vai, Gabriela, aqui, Gabriela. Ah, Chama da faca lá para ela, vem. O coach chamou o rapazinho. a faca lá. Ah, dá pra abrir? Ah, dá pra abrir. Ah, dá feliz. Yeah, Davi e yeah. a está marcado. Yeah, ah, ela marcou, Davi, Madalena. É Davi, quem? Está marcado aqui? Da Olha aqui. Ah, está marcado oh, ali, ó. Davi, é, é. É Davi. Okay. ok, eu também quero. Eu também quero. Eu quero, eu quero. Ah, oh, esse eu quero para mim. Oh, eu quero isso aí. É meu isso aí. É meu. Ah, Madalena, Madalena <risos> mas já, Madalena? Esse dia já... <risos> ah, David, obrigado, oh, rapaz, você nome. ganhou um carro. Já falei obrigado. Já falou não, obrigado? Não, a da de Gabi, olha aqui, ó, tá ó, Ariel, Eriel, olha é, aqui, ó, ó. fala assim, Dona Maria de Lourdes, muito obrigado. Isso aí é da Gabi. Dona ah Maria de Lourdes, obrigado. Dona Maria de Lourdes, Dona Maria de Lourdes. É. Agora é a vez da Gabi. Por... Rapaz, logo três. Olha, Dá uma pra mim, Ariel. Dá uma pra mim. Você ganhou três, dá uma pra mim. aqui é a da Yasmin. Então ela mandou separado, é. eu não tinha visto, pessoal. É. Então esse aqui é da Yasmin. Oi Gabi. Gabi? É essa. Tá, Gabi. Já que nós. Tá, tá bom? Vai, Yasmin. Pega é. aí Yasmin, manda aí qual que é a sua. Que Yasmin do céu! É, é do Davi! Tem Tem o Davizinho? Senhor Davi! Sim. Olha lá! Olha lá! A cara é de... Você não tá? O é que de... okay, rapaz? Olha lá! É olha! Ah, tá ah, ah, tá Deixa eu ver o tênis aí! Vamos, bota, mostra o tênis tem pra tênis. nós! Ó, tem meia! Rapaz, ah, é o... tem meia! Recebeu a. a, Gabi, a Gabi. Mas, agora é a Gabi. A Gabi, você pegou a caixa maior, Gabi? Eu tô esperando tadinha Ô, oh, Gabi, você esperança. pegou. É. é. Oh, a caixa é maior da, é da Gabi. Hein, Eu... linha, o sapatinho todo, oh. Olha só. Que bonitinho oh, sapato oh. Olha a plateia, ó. Até a Adela não parou de trabalhar. É, Até a Adélia. A Adélio. Esse aqui é Leonice, ó. Pra Gabriele. Gabriele do Adélio, Adélio. Quem Feliz, que é a Gabriele? Feliz Natal. É, Nossa, é que, que tamanho que... de. É. Gabriele. Tem é. e Aí, um é. colocar o presente. Que ó, ó. Que ó. Muitos Nossa. sapatos, olha aí. Olha só! Olha lá! Ô oh, dona Maria de Lourdes, pode derramar a lágrima aí porque vale a pena! Deus Gostou, menina? Gostou? Pode abrir, tira da tira do plástico, fica à vontade. É teu. É só você ver. É teu, velho. Que Pra frente, pra frente mesmo. Tem medo de faca, morre medo de faca. Tá bom hein? Pra frente, quem tem medo de faca é porco. Olha só, olha lá, olha lá. Olha lá, Gabi. Olha lá, Gabi. Olha só, Gabi. Que bonitinho. Ó, dá o carrinho dele. Dá o carrinho dele. Ele já, ele já ficou bravo. <risos> ele Deus ficou Deus. bravo. Que lindo, roupinha. Olá, lá, Gabi, que bonitinho, Gabi. Que, que lindinho. Olha o brinquedinho aqui, ó, com pilha. Olha o brinquedo com pilha, Oi, o quê? Olha lá, brinquedinho. Ela não sabia o que pega, tadinha. Olha o sorriso, <risos> olha o sorriso. eu tô aqui, ó. <risos> Que belezinha, que né? Que salsinha! Que belezinha! Olha, princesa, ok! Vamos ver aqui. aqui eu... Mas é muita coisa que bênção. são! É. Olha só! Olha que lá! É um olha lá que bonitinho! Olha que graça! Olha lá, ó! Olha aqui, gente! Que fofura! Tem chocolate! Uhum. Ah, o quê? Já pegou, Madalena? Já, já abraçou? Já abraçou? Agora, agora segura. Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu. Aqui deve ser a boneca. A boneca, Agora, agora, agora, agora. agora. Ei! Vai lá, Gabi. É sua. É sua. É sua. A Bia verdade, grande, de verdade. É. Até eu tô emocionada. Deus abençoe ela. Né? É. É, é. Nossa, obrigada de coração. Deus abençoe. De gente, eu primeira vez que eu vejo. É, na verdade, segunda, né? Porque esse dia atrás já aconteceu da de gente deixar para outras crianças. Mas que nem aqui. Crianças aqui foi diferente aqui. Nossa, né? a emoção é, é velha Criancinha velha menorzinha. Velha os outros eram crianças maiores mano oh, tava brigando. Pede pede, pede, pede, pede, pede. Não, é verdade, você é vai levar essa boneca pra mim? Deus oh, mas por que, filha? E esse sapato? Não. Então, essa casa de bombom? Vou levar pra mim. O Adélio falar. Eu, César, fala pra ela é que eu fico muito. Abençoado. Não, não, você vai falar. Nós. Ô, dona Maria, Deus abençoe a senhora. Que eu fico muito agradecido, senhora, de ter dado esse presente estranhos, viu? Deus te abençoe. Ah, você tá que É pessoal, me lembrei de uma pessoa que eu quero muito bem, vou até falar o nome, Chico Museu Eu achava lindo quando eu vi, achava não, acho até hoje De ver os vídeos do Chico Museu me, fiz, me, é, me fez agora viver o que ele vive lá Ele é uma pessoa também que Deus tem usado muito para ajudar as pessoas Que eu. É nosso querido, querido Chico Museu, eu admiro muito ele Viu Chico Museu? Talvez não. você nem vai ver é esse vídeo nosso, mas saiba que eu sou teu fã. E nós somos inscritos. É, nós, nós nossos, também somos. Os nossos recebidos. É, né? esses são os nossos recebidos. Como Nossa, Deus abençoou ele, está abençoando nós também. Mas também essa família aqui, gente, ó. <risos> esse aqui não faz parte da família. que não? Não, agora começa <risos> faz, ali, ó. Faz parte da família indireta. É, é, começa aqui, ó, essa família que Deus deu pra nós, ó. Oh, é, ó, essa moça bonitinha aqui, Eu ó. Eu falei pra ela assim. E, ó. Coloca a pilha. pra ela brincar aqui, ó. Maria de Lourdes, Deus abençoe a senhora muito, muito, muito, muito. Que o seu 2021 e toda a sua equipe seja maravilhoso, muita saúde, muita paz. Pro final do ano, ter mais. Obrigada, Maria de Lourdes. Essa é a mãe... Da Gabi. Da Gabriele. Da eu já tomei até que não sei. Quer falar? Eu quero. Mãe, Deus que abençoe a senhora muito, a senhora nem sabe o quanto que as crianças estarão felizes. Deus, arruma a Deus que cara. dê a senhora para tudo para a senhora em dobro. Isso, isso é muito bom. Essa é a mãe? Do Eriel, do Davi, da vida, e a Isso, exatamente. A é, é, só mais uma coisinha. Ontem é. ah, eu cheguei aqui, bom, tá? a Camila veio falar que o menino não tinha sapato. Por quê? tá? Porque sapato. Vou mostrar é. agora. Milagre. <risos> sapato nenhum cabe ah, perder porque Ai, tem um pergor. Olha, aqui. gente, chegou sapato também. Tá a mão de Deus. Vamos colocar? Coloca, tá? Eu faço questão de você colocar. Para mostrar que Deus, Deus provê. Deus provê, Deus proverá, Se misericórdia não faltará. Fala, fala, Pega o carrinho dele, Pega o carrinho dele. Pede, pede. Dá pra mim, dá pra mim. Davi? Davi? Davi? Davi, dá pra mim esse carrinho? É dá pra mim. Um... Ah, ele é bonzinho! <risos> então, o bebê é seu. Ele não faz questão, não. Pede, pera. É seu? Dá pra mim. Pega, pede, pede. pede, pede. Meu pede. É, é, é Só esse, tá parecendo com parece <risos> esse. Tá parecendo com esse. Oi, Olha ali, que perfeição. Ah, eu vou dormir desse jeito. Que gostoso. Agora que eu vou né? <risos> Até a filha acabar. O problema maior vai ser Tem eles de discutir com tá. é o do brinquedinho. Alô, Madalena, você tá bem? Tem café? <risos> Tem café? Tem café, Madalena? Sim, já aprendeu a ligar. Já aprendeu a ligar? Verdade? Agora ah, é ah, terminou? Ela ligou sozinha? Tem que acertar, Madalena. Alô? É, é. Obrigado, Maria Tulurdes. É. É, é, é, é. Ai, ai, ai, que vídeo! Oh, lindo, viu? Agora essa é mesmo? Que vir a mesma? Bem, bem, bem, bem, bem. Vai, olha. Viu que apertou? Mil É isso daí. Você aprendeu também ou não? lá na Vai lá sabe Ah, eu gostei, mas não. A mesa de tudo, deve levar ah, o mesmo. Leva da, ah. da lá leva, lá Eu lá. acho que a tecnologia vai ser para xadrez também, viu? <risos> Já fizeram a mesinha de ping pong? É, nós estamos com é. a a xadrez. aprender, aprender, né Yasmin? Com coragem, mas que ano de exame é esse? Aí, dona Lourdes, ó. Aí, ó. Aí, Madalena, bate com vontade. Eita, mas essa turminha é ruim, viu? É, furou a raquete. Olha a outra. Minha, ruim do cara é um E dei três bolinhas, que belezinha. Tem mais duas aqui, ó. olha dona Maria de Ludo, o que a senhora foi arrumar, ó? Ela quis subir na cadeira pra brincar, ó. Olha. Olha lá, tá, na, tá em cima da cadeira, ó. Ó, ó quer ajoelhar agora, ó. ó. Dá uma ideia. Dá, um, dá uma olhadinha de belezinha, ó. Ela <risos> falou É, é assim. Eu me apaixonei pela família dela, Aí o que, que eu podia fazer? Eu falei, ah, seu, seu coração que manda. Daí ela pegou e. Foi? Você tá batendo, você tá batendo assim. Matando mosqu... Que nem mosquito. Queria matar mosquito? Levanta. Aí já dá, Eliel. É. <risos> ah, escutou ela, Escutou ela? sexta ela? Escutou ela? Escutou ela? Escutou ela? Sexta. sexta. É. ela? Vai, Madalena, mexe no que dos outros aí, já apanhar. Ah, tá gostando, tá menina. Yeah. Eu, já, eu já estrilou lá, já você viu? Porra, é ele. Eu nem vi Coloca na caixinha dela aí, Madalena. Não, sozinha, senão vocês caem. Sozinha você cai. vai, Só perto da Miguel. Olha a fofura. É outra isso, fêmea. É outra fêmea? Melzinha. Olha lá, a, a melzinha ali, ó. Ah, olha. Olha que gracinha. É. Ó. Queijo, queijo, queijo? Queijo, queijo. Queijo, queijo Nossa, esperta esperto jeito. Não, ela tá pulando, sorte ela. Que bonitinha. Vai, que é? meu Deus do céu. Vai. vai. É acho, que é, Eu acho, Eu acho que, ela acha que é... é. Ela vai sentir a que tá gente grande. grande. É. É. Eu tudo. Não tem, tem coisa mais bonitinha? Acha que a é gente grande. Acho que a gente grande. E alma, uma bebê. Tem. Né? Opa, onde você vai? <risos> vem pra cá, nega, vem. Ela não pode pular do o cachorro. Do cachorro mate nela, né? É o cachorro mate nela, né? Patinha, velho, esse melzinha, velho. Deixa eu passar, Aí já não, dá não, a não. Dá cabeçada. Ah, ah, mesmo? É pra vir, Olha lá o Herculano brigando por causa da mesa, lá por causa que eles estão jogando ping-pong e falou que a hora de eu jogar a é a mesa de truco. Olha assim, <risos> será? Olha, ela fica bravinha. Ela é brava. O fato dela pular é normal, né? É, cê é normal, isso é normal. <risos> faz, parte, <risos> tá faz parte do treinamento dela. Ela tá treinando. Vai, Melzinha, vai. Vem aqui, Melzinha, vem. Vem aqui, bichinha, vem. Eu queria passar a mão no C. Vem aqui, vem. Vai botar a cabeça, vai bater a cabeça em você, eu acho. Não, mas ela é bebê, não tem perigo. Não, mas ela é assim. Pega Faz, ela pra nós faz um parte pouquinho. dela também bater Bebe. a cabeça aí. Ai, que gostosa. Ela... Deixa eu pegar ela. Pega ela, Jana. Pega ela que eu pego da. Vem, A nossa bebê. Peraí, deixa eu aproximar da câmera. ah minha, hein. <risos> ah, <mialzinha, a> <risos> A natureza é a benção bênção de Deus, peraí. Acho que cara, vou passar um presente tá bem, pra Marta. Ai, que gracinha! <risos> que gostoso, Cícero. Ah, que gracinha! Que Não gostoso. é fofa? Olha <risos> aqui. o <cu. risos> Nosso coração é batendo forte. Ah, deve é, estar é tá alegre. Olha porque... ah, lá. É, ai, ai, que, que gostoso! Que é coisa mais linda! Ó, ó, ó, Olha aquele abraço, é que aquele abraço. Ele, ele abraça puxando. Eu tinha medo de cavalo, tinha. Hã? Eu tinha medo de cavalo, Davi. Sorte dela, sorte dela. Neuzinha. <risos> é, Madalena, se não tivesse tivesse na roça, você já tinha ganhado ela. Adélio, uh! Adélio pra... falou que era da Eva Madalena, sabe? Adélio. Aí. Aí na época a Daniel falou assim, mas não, não tem onde criar, não, não dá pra criar. É pra mim. É. É. Agora. A... Ô sim, você tinha dado pra ela nascer, agora você tá pulando pra trás? Você tinha dado pra ela nascer, agora você pulou pra trás? Não, eu não falei. <risos> Ai, não, não falei. Agora. Agora você não falou. <risos> Ô, Júlio, vem abrir teu portão. Madalena, como é que a cabritinha faz? Ah, assim, Me... Me... <risos> faz aí, Mel. Faz, Melzinha. Faz, Melzinha, faz. Então, assim, vai, vai. Acabou de de balia, balia. Me... Opa, opa. opa! Oh, que medo. Me... Me... Olha <risos> ah, lá, lá, lá, você viu? Cabrita mesmo, né? Cabritinha mesmo, né? Quer ver? Chama Mel. Cuidado pra ela não morder você, meu benzinho. Mordeu, eu, eu. É, eu, eu. Mordeu, eu, eu, eu sei, ela <risos> morde mesmo, achando que é comida. Mordeu, mordeu. eu. eu. <risos> <risos> <risos> mordeu Deus, mais linda. Mordeu? Ainda bem que ela não mordeu forte, né? Ainda bem que ela não mordeu forte, né? Ela tá achando que é comida, né? Vamos lá? E aí? Beleza? Vai, vai, vamos prozear um pouco nós dois, vai. Começa aí. Eu não sei fazer, ainda mais homem, aí, fica esquisito. O Gabriel, hum. você ganhou a bonequinha? Ganhou? Você gostou? Gostou, meu bem. Você ganhou o sapatinho também? Ganhou? Você gostou do sapatinho também? Olha lá pro tio, olha lá. Aqui para mim, ó. Você ganhou a bonequinha e gostou? Gostou da bonequinha? E, e o sapatinho, você gostou? Tenho. Hã? Tenho. Você gostou Sim. também? Tenho. É. Fala assim. D ó, aqui ó. ó. Olha lá pro tio. Dona Maria de Lourdes. Fala Dona Maria. Fala Dona Maria. Não sabe falar ainda não assim? Não? Maria. Fala Maria. Fala Maria. Fala, fala. Oh, Maria. Fala. Ô moça linda, olha pra cá. Fala Maria. Essa Lude. Não, fala, não Lude Bigado. Fala, linda, bigado. Iiii... Ah, nunca falar. lá? Porfinha que só ela. Gente, ó, apareceu uma boneca, ó. Olha a bocheça. Tá vontade de morder. Morde aí. Eu vou morder essa E É, a gente pega amizade pra essas pessoas depois... Ela quer sentar, Cícero. É, a gente pega amizade pra essas pessoas e depois o coraçãozinho fica do tamanho do um. Grão, quando vai viajar, viu? tá gostando! Você tá gostando? Tá? Gostoso ficar aqui no meu colo? Olha o sol! Meu Deus, tá trincando, ó! Tá. Segura! Chegou, olha! Ihuuuu! Chegou, olha! Segura, Gabi! A moda do dadinho aqui. Gabi? Aqui Gabi, ó. Aqui. Tá gostoso aí? Tá gostoso? É aqui, ó. Você tá andando de quê? De moto Ai, ou de que barco? Gostoso. Tá andando de moto ou de barco? Quem é uma criança? Hein? <risos> hein, Gabi? Não, não. Hein? É pra você balançar, mas que balança? Não, não entendeu não. <risos> Balancha! Tem que segurar, Uhul! <risos> Balança! Balança! Pronto? Balança. Não? Balancei. Balancei. Balançou? Pronto. Ô, Gabi. Gabi. Aqui, Gabi. Não, não, eu não quer nem falar comigo. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Você pode eu não preciso. Você que sabe? Se você trocado... Caiu. Não, ah, é, confuso. Cai... Uh, tá vou levar. O coração dele é... Tá aqui, ligo, é qualquer um dos dois. Pode mas eu, te, eu tenho que ter muita. chameco mesmo, né? Eu tenho que ter muito chameco sair dois mesmo não. pra presentear com fosca, né? É. E o Eriel, vai junto? É. Não. Não, né? Josué, né? O, tá o cachorrinho não, não tá, tá com uma briga, não? Tá comendo cimento? Ah, se despedir? Não, cimento. Saiu na lista. Verdade? Como é que faz aquela o irmão de você lá, que ele, Engenheiro? Ah é, agora que eu tô vendo dele, labento, mas, é lá, é, gostei, quer mas tá bem? comendo na parede, geralmente pega quando tem verme pode não comer barras essas coisas. Coisa? Não quer ser engenheiro? Tá montinha pera. Tá outro lambendo você também. É, também. É, é, eu eu quero quero aqui é o João com um carne, feijão, lá tá certo? É? nós nosso cachorrinho lambendo na parede? Deve ter sal alguma coisa. Ô, oh, Madalena, você não quer sentar não, tá um onde cantinho tá bom, aqui, ó. É toma a que toma só. Chega, balão pro gamer. amor. sim. vai cair, tá você vai aonde, Eli, Ali. aonde? É você vai fazer sim. o que aí? Vai ajudar o vovô, é? Não, não, não. <risos> é, o <Elf> está <coughs> perto, né? Hã? Esse aí na enxada é nota 10. Que diz querer ir lá, pôr o piso na casa pra mim? Que diz vai querer pôr o piso na casa, menina? Que você falou? Sexta <risos> <Certo, risos> ou sábado? Eu não tô até perto. Cadê o tio Zeca? Vou trazer tudo isso. Vou ter que deixar. Olha <risos> só, o dia que chegar a mudinha da uva ele vai plantar. Não, tem que Cadê o Tua sorte, Eriel, que choveu, a terra tá <risos> fofa. Vai <risos> <risos> <risos> Mas por que você tá cavucando aí? Carbo. <risos> Ei, Tá cabucando por quê aí? Tá <risos> oh, mas cuidado com a inchada, ela ficou com o corte pra cima. A enxada não pode ficar com o corte pra cima, não. Arruma essa enxada aí, Ariel. Tá com o corte pra cima. Vira o corte pra baixo. Aí, garoto. Rapaz, como é que o rapaz tem força? Nossa, ele trabalha com a enxada. Esse é o torado, seu pedido. Já não é com você. Oi, claro que eu levo. Peraí, que eu vou pegar de você. E como é que sua colher estava lá? O que ela estava fazendo lá? A Gabi estava brincando. E deixou a colher Olha lá. Obrigado, viu? Lá vai. Lá vai. Lá Meu Deus do céu, dá uma olhada só nisso, gente. Oi? Se ele pegar o jeito do, do bisavô dele, ele tá. Gente do céu, como eu admiro essas coisas, meu Deus. Deixa eu dar uma chegadinha ali dentro que estão me requisitando ali dentro com a filmadora. Pera aí. Você perdeu aquele canivete? Perdi. Mas você tem noção mais ou menos aonde? É. Estava lá na casa do Jolene, ele perdi o banimento ali. Não achei o coliveto até hoje. Ah. Não sei quando foi o boniveto. Foi só a bainha, né? Vamos lá. Oi. Concordo. O pessoal tá se arrumando que eles vão mexer com a abelha. Kaique, vai me falar com você, senhor. Oi, oi. Dá que você tá arrumando Caique. pra mexer com a abelha? Aí é, pessoal, ó. O Kaique, além de youtuber, é. ele também. É. Apicultor. Apicultor. Olha que chique! Apicultor, eu não tô falando para você. Olha lá, ó. Vamos chegar com uma abelha agora ali, ó. Vamos tirar de uma caixa e passar para outra. Tá vendo que beleza? Olha lá, ó. Ô, oh, mascarado! Aí nem Covid passa. Deixa aí. Chica, não tá lá, aqui é aqui. Fecha aqui, aí. O outro tá aqui queimando o tá bico. Tomando um cafezinho aqui pra poder trabalhar. É muito Tá vendo? Dá uma olhada ali no que ele tá mostrando pra mim, pessoal. É coisa boa, é coisa boa. De onde veio aquilo ali? Aqui mesmo. É? Ali o outro ali. Você tem dois aí. Três, né? O outro tá lindo, eu dou meio não. Que belezinha! Oh, aproveitando, nós temos ali a canga, né? Sim. E aquelas duas madeirinhas na lateral que prende o pescoço do boi. Qual é o nome? Canzi. O canzil. E aquela, aquela reatinha que, que prende o canzil? É? Brocha. brocha. É isso aí, irmão Gilberto. Essa aqui ó, é a brocha. As madeirinhas são os canzis. E aqui, quando você pega de fora a fora, é a canga. E o cara caprichou, ele né botou couro, rapaz. Olha que chique. Costurou o couro ali, ó. No meu tempo de fazer a outra, tá? A outra precisava fazer também, O que a que no lado aqui? Essa aqui é de Rapaz, o cara caprichou nessa também, hein? coisa Olha só, o cara também deu um trato, hein? Beleza. Oi, Ariel, já terminou o serviço? Vamos lá, então, Gabi. Tomou café? Não. Não vai terminar, não? É? Tô. Já comece, bora. Ô, Gabi, ô, Gabi. Não, Pra que serve isso aí, Gabi? Oi, Eliel, pra que serve isso aí? Bater. Pra bater? É, como é que chama isso aí? Chicote. Chicote, mas só pra bater? Serve. Pra apanhar não? Para apanhar também não? Serve? Serve? Serve? Ó, já apanhou com isso? Não. Ah, rapaz, fala a verdade. Não apanhei. Não. É. Só de chinelo. Só, <risos> Só de chinelo. Ah, vaiana? Olha lá mãe, ó. Ô mãe, você bateu nele de chinelo que tá caguetando você? Tá caguetando você. Ah, Só de chinelo. Ô oh, moça bonita! Ô oh, moça bonita! Oh, gabi, Ô Gabi, ô Gabi, tudo bem? Dá um tchauzinho pra mim, dá. Pode comer um, Dá um tchau pra mim. Coisa linda e fofa. Tira a mão da boca dá beijo. Ai, que beijo, dá um beijo pra mim. Outro beijo, outro beijo. Outro beijo. Ô, oh, coisa mais linda. Mas eu vou falar a verdade, né, Madalena? Vale a pena ou não vale a pena estar aqui, Bem? Graças a Deus por isso, né? Vamos tomar um café? Vamos, você vai, né? Você não bebe café, né? <risos> não quero ficar preto. <risos> ah! Ha, é, nós agora nós temos uma cinegrafista que está nos ajudando, que a gente só filma, filma, filma, agora nós somos é. filmados. que então, eu quero dizer nesse momento é o seguinte, eu estava falando ali, a alegria que eu tenho, que eu sinto, com certeza a Madalena também compartilha a mesma ideia, é desse canal novo, que está crescendo, graças a vocês, os nossos inscritos e os visitantes, e a gente poder é, realizar o que foi realizado hoje. Né, Léo? alguma coisa. Passa a é, palavra. É muito gratificante, gente, porque a gente vê a alegria no rosto da criança. É, não tem palavras para a gente expressar a alegria que eles sentem e que a gente sente no momento que eles recebem o presentinho. E a gente tem até vontade de voltar a se criando. <tos> Porque no tempo de criança a gente não teve privilégio de né, ter esse tipo de brinquedo Então a gente olha assim, vamos ah, parecer criança de criança boa, é esse tipo de brinquedo Saudade meu que é vinho, só E aí fica feliz mãe, fica feliz vó, fica feliz pai Fica feliz, é, pai, fica feliz é. todo mundo E eu, eu fiquei eu gravando é, curioso é. Fiquei curioso para saber o que tinha dentro Aí todo mundo veio aqui ver, a minha não tinha a, a peça do ver é. então eu quero agradecer primeiramente em nome do nosso Deus, por todos vocês, amigos queridos, que têm nos ajudado. Inclusive eu citei o nome do Chico Museu porque eu me lembrei naquela hora do Chico Museu. A dona Lourdes mandou para a gente, então nós ficamos assim como recebidos para a família do Adélio, né? Para a família da Tamires. Tá é seu nome mesmo? Tatiana. Tatiana, a família da Tatiana, e a mãe, a Tatiana é mãe, a Tatiana ficou super oh, feliz, é né? a família é mãe também, ficou super feliz, Adela a dela é avô, ficou super feliz, a Sandra é avó, e nós que não somos nada no sentido de parentesco, temos o amor e o carinho, tanto quanto eles têm. Então, muito obrigado para vocês, Deus abençoe vocês. E mais uma coisa, querendo enviar alguma coisa para... Eles, uma família, não se acanhe, gente. Não se acanhe, a gente tem o prazer de entregar, ah. tá bom? E eu vou te um café. Olha o sossego, ó. olha a tranquilidade. Não tem que se preocupar com nada, só com a piolinhos, De boa. Ô Sandro, a qualidade de galinha que aquela galinha ali, marrom? É, é de granja. É de granja, marrom? Não conhecia. É botadeira. Ah, é? Tá vendo? Mais uma que eu não sabia. Sei que fosse caipira de granja e é pôr dele ainda. Ficou aqui, né? É, e ela come só milho, ela não come ração. Ah, entendi. Ó dona Lourdes, que belezinha. A Asmin já tá usando a roupinha só pra... Eu pedi pra ela fazer assim, né? Um uso da roupa pra gente poder registrar. a gracinha que ela ficou. Olha que beleza. Ficou certinho pra ela, dona Lourdes? Aí, que beleza. Dá um tchauzinho pra dona Lourdes? E pro pessoal dela? Aí. Mas Madalena... Você tá comendo outra vez? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. aí pessoal, ó, aí, aí eu falo: quem é que aguenta uma benção dessa, né? Aqui foi: olha ah, isso aqui, o Caíque e o Aí, ó, o Kaique, mas o Adélia subiu, não foi, foi ali embaixo. Aí eu não é fui melhor. junto porque eram abelhas Baba, gente, que ó. já estavam bravas, eu não fui, mas olha que beleza, ó. Olha, olha isso aqui, ó. Olha ó. Ó. Ó o mel. Olha que mel. Pensa no mel que. Eu botei um pouco na boca, chegou a trancar a garganta tão um doce. Tá vendo?